Tomou Terá a Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com ele de Ur, dos Cadeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Vamos fazer uma oração. Senhor, nos ensina a orar como convém. Orar sem preocupação com o tempo dispensado. Orar para que a nossa alma respire do sopro do Teu Espírito Santo. Senhor, sabendo que o Teu coração compassivo está particularmente aberto aos clamores dos que se sentem fracos, necessitados e sem direção, que Tua misericórdia, bênção e orientação sobre nós, para que sejamos instrumento do Teu serviço, a estes.